Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu sou Norberto. Esse Fanta Literária. E a gente veio trazer né, a nossa retrospectiva com os melhores do ano de 2018. final do ano vai chegando, aí você começa a fazer aquele balanço, que que né, das certo, coisas que, não que deram certo, que não deram, não sei o que, que, que você tem que melhorar para 2019. E aí a gente resolveu fazer, vai dividir esse ano. A gente vai trazer esse vídeo, que a gente não vai falar tudo sobre livros, né? Vamos logo no geral. A gente já fez, a gente fez um vídeo tipo desse, né? Mas ano passado e com, com um, um, generalidades da vida. E aí, mais uma parte do final do mês, a gente vai trazer os nossos melhores livros do ano. Tá. Né? Já que esse canal fala sobre livros. É isso. Mas às vezes a gente não fala também. É, às vezes também é uma coisa que não é. Então vamos começar. Melhor filme que você viu esse ano. Melhor filme que eu vi esse ano, eu não, não decidi apenas por um, né? Como Normal. Lá, mas sempre a gente tem essa, a gente, esse costume de roubar, meio que roubar nas tags, Isso. nas coisas. Um filme maravilhoso que eu vi esse ano, favorito da minha vida é Big Hero 6. Que filme lindo e poderoso, uma animação da Pixar, é Pixar e Disney? Não sei, mas acho que, eu nunca é. Sei é. Isso, não. acho que é Pixar, deve ser Pixar, é lindo, é um filme lindo, lindo, lindo, quem não viu, veja em nome de Jesus, e outro filme que é muito maravilhoso, é o um filme de herói, eu não gosto muito de filme de herói, mas esse, o tal Ei. do Pantera Negra, esse foi, ficou top, real. foi um filme poderoso, eu gostei muito de Thor 3 também, hum. mas gostei mais porque é engraçado, mas Pantera Negra é poderoso de verdade, ficou muito massa, ficou muito bonito, né? tem Tentou... toda uma questão de representatividade, muito, foda, muito, foda. muito, muito, não. Não, não tem no Brasil. <risos> Dois filmes que eu vi no início do ano foram Man *Bound*, que a gente achava que ia ser mais indicado ao Oscar. A gente, ele foi indicado acho que uma categoria só uhum. e não ganhou. Mas acho é certo. um filme fantástico, como sempre, uma história que não é leve. Meu Deus do céu, fala sobre racismo, né, ali nos Estados Unidos, uma coisa absurda. Ai, gente, só de lembrar, dá um negócio assim no coração. Um é muito pesado o filme, mas é uma história... Muito crua, muito bonita. Enfim, passa uma mensagem muito... Importante. É, importante. Ia fazer ia falar bacana, mas não é bacana. É importante mesmo. <risos> é, mas divertir. Uma, uma mensagem aqui, ó. É, outro filme que eu gostei muito foi a Ganha... Acho que é a Ganha Pão, a, a tradução. Que é uma animação que tem na Netflix. E... Enfim, é filme estrangeiro também. É, fala alguma coisa... Uma menina... Ali Plus mandou do It que eu nunca sei direito. Hum. Deveria saber? Deveria, mas não sei. Embora ela, a mãe dela e a irmã, muito essa questão da mulher, do papel da mulher, de que a mulher tem que servir o homem, é, é bem pesado. É uma ilustração, mas ele não é pra crianças, definitivamente. dia são assim. É, exatamente. É muito pesada a história, mas a, a mensagem que passa também é muito bonita, assim, de verdade. E, e... É uma história de superação, entendeu? É uma Entendi. coisa bem, bem importante que também Entendi. de se ver. Também é que a gente tá falando de ilustração, só que é animação. Sabe? Ah, <risos> tudo bom, foi ilustração mesmo. É, é, ilustração bem. mesmo. A gente acabou de criar um novo Oh, um Animação, novo gente. Pode ser um que eu tava falando animação. <risos> tá, então qual foi a melhor série? Você vou viu? dizer agora. A melhor série que eu vi, eu ainda tô vendo, na verdade, porque eu tô devagar nas séries esse ano. Campeão, é não mas vou Mas ver. Brooklyn Nine-Nine. Que série boa! Eu não conhecia, eu conheci primeiro os memes, aí depois que eu vi a série foi que eu reconheci os memes no, nos capítulos, Sim. nos episódios. E ele, tipo, é uma série de comédia. Eu acho que teve uma coisa de uma eleição, uma votação, e foi eleita, tipo, a melhor comédia de, da atualidade, uma coisa assim. Gente, outra série. Eu não tenho nem palavras pra explicar, o <risos> meu amor. É a famosa Elite, depois de a gente ter ficado órfão de rebelde, viu? a tal da Elite, com muitos temas atuais. Nenhum deles é tipo, ah, Nenhum deles não, alguns são, mas tipo, não são muito aprofundados, explicados, elaborados, por mais... Entendi. Mas ele aborda muitos temas importantes na sociedade, né? Tipo, uso de drogas, a gravidez na adolescência, os próprios estudos bullying, homossexualidade, enfim. É uma série super divertida e misteriosa. As minhas duas séries... Mas, gente, a gente respondeu dois pra praticamente tudo, certo? Eu vou deixar a gente tá de ficar assim, claro, é porque é pronto. a gente que faz as regras aqui. <risos> <que> <errado. risos> As duas séries, eu já falei aqui no canal, foram Objetos Cortantes, adaptação de livro de Gillian Flynn, da HBO. Pra mim, é a melhor série do ano. E outra que me chamou muita atenção, que eu não sei se é desse ano, eu acho que não, que é a Ovo Deus, que eu também já fiz uhum. vídeos sobre é as duas. Outra. Então eu vou deixar aqui linkada em algum lugar. E eu não vou falar muito não, mas são incríveis. Vejam, as duas são relativamente curtas. A Ovo Deus tem na Netflix, Objetos Cortantes não, mas enfim agenda nossos pulos, né? Entendi. Agora a nossa próxima categoria. foi os tambores. O porque né, tambor tem tudo a ver com banda. Dizem que ah, bom de umas bandas. entendi. É, tambor, então, não sei o quê. é Então, a é banda favorita, não sei qual foi. Duas bandas que me marcaram bastante esse ano. Uma no início do ano foi a Academia da Berlinda. Eu acabei indo pra um show com as amigas e foi super divertido. Foi uma banda que eu não conhecia muito no show, mas acabou que... Marcou o momento e algumas semanas seguintes. E outra banda que me marcou muito, muito, muito esse ano foi Francisco Francisca Lombre. Era uma banda que eu já conhecia desde o ano passado. Já tinha ido a um show deles, e aí esse ano eles vieram de novo pra um festival que eu faço parte da produção. E eles são incríveis, assim, em todos os, os aspectos. Acabei que conheci alguns deles né, nesse, nesse festival, e eles são assim pessoas ótimas. E as músicas nem se falam, né? Tipo, são... São Maravilhosos. Ops. E bem politizados. Uma banda que eu conheci também esse ano é, foi Zimbra. Zimbra é, uma, é um... Ai... me deu só, so... Eu gostei muito de Zimbra, porque eu me identifiquei. Porque não existiam mais bandas desse jeito no Brasil. É tipo, tem uma vibe meio fresno né, na antiga, sabe? Em algumas músicas que eu gostei. Só que é uma é coisa... É É, um pouco emo. Assim. Uhum. Só que é uma coisa bem, mais 2019. atual, mais recente. Gostei muito, inclusive eles iam fazer um choque natal, só que aí não deu para ir, mas aí por causa disso, né? Eu ouvi todas as músicas todas e fiquei aqui, amando. E outra banda que na verdade é, né, Conhecida internacionalmente, aqueles Little Mix, aquele grupo de garotas que cantam muito, puta merda, eu não conhecia, A tipo, de ouvir a banda e, e recentemente eu tenho ouvido. Bastante e amado, inclusive. Parabéns pelo ser novo, meninas. É isso aí, quando vocês virem aqui. Ah, então já que a gente tá falando nessa né, parte musical, ninguém, cantou é, cantor e, e ou cantora, sei lá. É, é um cantor e uma cantora. Foi João, eu não tenho como correr, porque eu ouvi muito. E Marília Mendonça. Marília Mendonça é rainha, né? Todo mundo ouve, mesmo sem querer. E eu ouvi foi querendo mesmo, se não apareceu nesse DVD. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu praticamente, hoje em dia, só ouço música nacional. É muito difícil. Eu escuto música internacional, mas assim, entendeu? Uhum, Meus tá tops são 100% nacionais. Nossa. Então esse ano eu não tinha como não citar Lued Luna, que foi a pessoa que eu mais ouvi esse ano, assim, Fugiu. disparadamente. Eu fui, E junto com ela foi Xenia França, que são duas mulheres... Xenia é duas ótima! Duas baianas incríveis, que, meu Deus do céu... Chênia é do Aláfia e agora tá com trabalho solo também, e ela é incrível, então... Ai, quem não conhece ainda, conheçam, é uma coisa bem afro, e uns, umas percussão muito foda, e... é muito, muito vibes, muito ótimo. E umas letras que, meu Deus do céu, Lued, que mulher. E agora vamos manter, né, na área das músicas, diga qual foi o álbum que você mais, né? Assim, assim além desse Diluete, que foi o que eu mais um ouvi, com certeza, eu vou citar Para Ruins, de Mamundi, que também foi outra cantora que eu conheci ali no finalzinho do ano passado, que esse ano eu ouvi muito, ela é sensacional. E, assim, eu geralmente escuto esse álbum quando eu tô nos meus dias ruins, sabe? Só que aí... Ele é tão bom que aí eu escuto quando eu tô nos meus dias bons também. É ele um todo dia. E é isso. Exatamente. Ele é pra todas as horas. Você tá na uns aí você dá uma ouvida. Só em você saber que o nome do álbum é esse já dá um efeito em ali. Que você já tá curtindo e tal e tal. É muito, muito bom. Pois o meu vai mais ou menos na mesma vibe também. Meu, meu álbum favor, mais ouvido na verdade esse ano foi o álbum novo de João Lobos. Do Leste FM, quem não usa, quem usa pode me seguir lá. Foi o álbum Lobos de João, mas o álbum que mais me marcou esse ano, que eu mais me lembro, que eu mais gostei de ter ouvido e de ter redescoberto a banda, que faz dizer tempo que eu não ouvia, é o álbum Politics, Politics of Living, de Kodaline. Que é uma banda maravilhosa, não sei de onde não sei nada. É só Mas é algo um muito pra cima, sabe? Que ele dá uma, uma vibe, uma. Ai, uma, uma, uma alegria. Uma euforia, uma Eu coisa fiz. boa. Gostou, no no coração. Podem ouvir. Ai, meu pai pé, meu pé tá fumando. Ah, então vamos puxar aqui pra, pra questão do YouTube, pra melhor YouTuber. Eu já sei que você respondeu nenhum, porque eu já a a pessoa. <risos> eu tô dizendo, não acompanhei ninguém, assim, não assisti ninguém. Eu, eu também tô assistindo pouco, eu confesso que eu tô acompanhando mais Instagram. Tipo, principalmente stories, assim, consumindo muito Instagramers. E, só que assim, uma pessoa que, principalmente essa parte, né, eleições pra cá, eu tenho visto bastante coisas dela, é, foi Débora Baldin. Ela falou justamente essa parte mais política e uma coisa mais, sim engajadora. Hum de que a gente tem que se posicionar e coisas desse tipo, então foi a pessoa que me fez... Uma das, na verdade, um dos criadores de conteúdo que eu fiquei me segurando pra ver se eu cons conseguia manter ali a estabilidade emocional, que foi uma coisa difícil nessas épocas de eleição, mas tipo... Uma pessoa que eu consumi e tô consumindo cada vez mais também. E Booktube. Booktube mantém, pode continuar falando. Eu, eu também, também não. Ninguém. não eu, eu tô tentando fugir, assim, da internet às vezes. Mas uma pessoa que eu não poderia deixar de falar aqui foi Mona Lisa, do Litera Sutra. Quem viu esses últimos vídeos. Inclusive, os dois últimos vídeos. Viu que ela, né? Indicou pra gente uhum. dois, dois livros que foram muito significativos pra gente desse ano. E ela tem me indicado um ótimos livros. Apesar de, assim, estar tá um canal meio parado e tal, ela tá bem atuante também no Instagram. Então, a gente sempre tá trocando ideia e tal. Então, foi uma pessoa que, assim, no meu ano, contribuiu muito pras minhas leituras. Na verdade, contribuiu muito as minhas boas leituras desse ano, assim. Muito top. Analisa. amamos. E pra finalizar, vamos falar sobre este canal, sobre os melhores vídeos, né? Os vídeos mais assim significativos que a gente mais identificou, que a gente mesmo fez aqui este ano. Eu acho que em outros anos eu colocaria uma coisa mais pro cômico, né? Porque a gente gosta de fazer esses vídeos que a gente se diverte, vocês curtem também, todo passa mundo ri, passa vergonha, uns micros gigantes e tal. Mas um, um vídeo, assim, que eu gostei muito de ter feito e que me deu um feedback muito, muito, muito positivo foi a resenha de Arte Francesa de Mandar Tudo a Merda, que foi um livro que eu li esse ano, que, assim, foi bem significativo também. Foi um livro que me fez pensar sobre muitas coisas da vida e que eu tive esse feedback muito, muito, muito, muito positivo das pessoas. Então foi muito bacana pra mim. Um vídeo que eu gostei muito, na verdade, não pelo vídeo em si, porque foi um vídeo de comentários sobre o livro, mas pelo livro, que é um livro maravilhoso, foi o um vídeo de A Lógica Inexplicável da Minha Vida, de Benjamin Alire... Alire... Benjamin <risos> <risos> de Aristóteles e Dante, Descobre os Segredos do Universo, porque é um livro que eu me emocionei muito, inclusive no vídeo eu tava com o olho, né, só, só a lágrima escorrendo aqui. Gostou. E foi, enfim, uma coisa que, que eu gostei esse ano, que porque... é Deixa aqui embaixo nos comentários indicações pra gente de filmes, de cantores, de álbuns legais, né? de, gente, de coisas. A gente ama conhecer coisas novas. Queria só dizer isso. Foi até muito difícil fazer esse vídeo, porque como vocês viram, a gente não consegue... Escolher uma. Não tem a capacidade de escolher uma só coisa. Porque o ano é muito longo, então é né? muitas coisas pra pessoa conhecer e tal. Toda vida a gente faz isso, mas... É isso. Ah, não, tá não esquece de deixar aqui embaixo, ó, a avaliação do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não foi inscrito. Fica ligado nas nossas redes sociais e em tudo que tá rolando aqui na Elefante Literário. Valeu. Valeu. Ai, eu gosto de grafar sentada, a pessoa fica bem relaxada, né? Você eu tô aqui bem. Por isso que eu não vi, assim, essa coisa mais. <risos> bem sem entender. É... Tu fala fala?